Lágrimas vai quem já passou no sofrimento Coração bate acelerado, mó saudade Na minha vida toda só te arrebento Família minha, meus amigos de verdade Era muito longe, às vezes não tinha visita Graças a Deus os companheiros lá da ilha Sempre chegaram e nunca esqueceram de mim em qualquer situação eu ia até o fim Mas mesmo assim a saudade continuava A depressão dominava na madrugada E lá no pátio na direta andava só Os companheiros diziam conversa que é melhor Não um diga igual aos outros, tava fazendo uma letra Dos amigos meus que estão bem lá no céu No mesmo dia tinha tracado um Sedex meu pai escrito, a da saudade é cruel. Você seguiu essa vida porque tu quis. Eu e sua mãe que te amamos estamos aqui. Infelizmente, tu se encontra aí lá do outro lado. A nossa vida aqui fora tá infeliz. Cai lágrimas. No rosto rolam, rolam, rolam, várias lágrimas, caem agora, e vão embora, de quem te adoram, no rosto rolam, de quem te adoram, no rosto rolam, lágrimas. De novo, se liga na letra.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 mas mesmo assim a saudade continuava A depressão dominava na madrugada E lá no pátio na direta andava só Os companheiros diziam conversa que é melhor Não um digo igual aos outros estava fazendo uma letra Dos amigos meus que estão bem lá no céu No mesmo dia tinha tragado o um Sedex Do meu país me perdoa da saudade Encontrar aí, a nossa vida que fora tão tá infeliz, cai lágrimas, caem agora e vão embora. No rosto rolam, rolam, rolam várias lágrimas. O rosto rolam de quem te adoram. O rosto rolam lágrimas. funk mp três